Curta agora este vídeo, agora mesmo, antes de assistir, me ajude a dar um nó na cabeça do YouTube. Quanto mais likes tem um vídeo, maior o alcance dele entre o público. Então curta e vamos fazer esse vídeo se espalhar o mais rápido possível. E se no final do vídeo você não tiver curtido, você dá o dislike. O importante é você expressar a sua opinião. Eu assisti a toda a primeira temporada de O Justiceiro faz quase um mês, foi quase um mês antes dela ter sido lançada, e me deu uma preguiça tão grande de escrever sobre ela. Não que seja uma série ruim, incrivelmente não é, é muito melhor do que Punho de Ferro ou Look Cage, mas é uma série onde, em 13 episódios, se a gente tirar 8, não vai fazer a menor falta. O primeiro episódio é muito bom, mas ele é completamente desconectado do resto da temporada. Funciona para introduzir Frank Castle como se ele já não tivesse ganhado uma introdução de quatro episódios na segunda temporada do Demolidor, mas essa nova introdução é boa, talvez seja a melhor coisa na temporada inteira. Ele termina de eliminar todos os que mataram a sua família, daí ele passa a viver isolado do mundo, com nome falso, ele trabalha em uma construção onde ele usa a marreta para quebrar paredes e esquecer do mundo, aí ele sofre bullying e no final ele mostra a que veio. Como diria Mad Max em Estrada da Fúria. É uma isca. É uma isca que atrai o público para os próximos e intermináveis 12 episódios. De novo, a série não é ruim longe disso, o problema é que nada acontece feijoada. O enredo mesmo ele começa no segundo episódio, quando é criado um arco sobre um grupo de soldados que foi selecionado para missões secretas no Afeganistão, que é eliminado um a um para evitar que as informações secretas daquelas ações vazem. Enquanto isso, uma policial que não sorri, chamada Matani, investiga o tal grupo secreto, aliás, mais uma policial feminina nas séries da Marvel. E surge o Micro, um sujeito que de alguma maneira está envolvido com vazamentos de informações do governo americano, que precisa se unir a Frank Castle para sobreviver, só que um não confia muito no outro, e a história passa a andar. Ou quase. No episódio 3, Frank precisa se entender com o micro. Enquanto isso ambos sofrem por causa das suas famílias. A policial Madani continua a investigar sobre o que aconteceu no Afeganistão, e personagens secundários tentam fazer a história andar um pouquinho. No episódio 4, Frank e Micro sofrem juntos pela perda da família, a policial continua a investigar e aparece um ou outro personagem que pode ou não ter muita importância na série Mais pra frente dentro do enredo. No episódio 5, Frank e Micro continuam a sofrer juntos pela perda da família, a policial continua a investigar, e um ou outro personagem que pode ou não ter importância mais pra frente, faz alguma coisa. E no sexto, sétimo, oitavo episódio, esse nada acontece feijoada, continua até lá, sei lá, décimo episódio. Quando Finalmente o Justiceiro veste o uniforme e faz alguma coisa além de sofrer pela perda da família. Parece que a série O Justiceiro foi pensada para uma geração que não presta atenção em nada, que fica só olhando para o celular o tempo todo. Se o público não estiver olhando para a tela não vai fazer a menor diferença. Só precisa olhar na hora em que houve um barulho de tiro ou de explosão. Mas tirando esse fato de que não acontece nada realmente interessante na maioria dos episódios, não dá pra dizer que O Justiceiro não é uma boa série. Não é ótima, tem bons momentos, trágicos, engraçados, e o personagem vai ganhar a empatia do público sem dúvida, só que ele falha demais na execução, eu fiquei com a impressão de que o enredo mais patina do que realmente acrescenta. E tem as referências, as ligações ao universo do Demolidor, tá lá Karen Page, Turcão, tudo redondinho para o fanservice. E também não dá pra negar que o personagem do Justiceiro da série não seja consistente em relação aos quadrinhos, menos naquela fase em que ele vira um Frankenstein nos quadrinhos, literalmente. mas como vocês não leem quadrinhos nem parem para pesquisar sobre isso. Frank Castle é um ex-soldado que foi condicionado a matar, e ele tem que lidar com uma tremenda perda pessoal, e ele lida como ele aprendeu, de maneira exagerada, agressiva, e a série consegue vender esse tom. E isso é bom. O problema é que um outro anti-herói do cinema chamado John Wick conseguiu fazer basicamente a mesma coisa em duas horas e foi muito mais eficiente. Parece que três episódios é demais para séries da Marvel na Netflix.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 Eu tenho pedido nos últimos vídeos para vocês me seguirem no Instagram, e parece que vocês que são sensacionais e lindos atenderam, e o número de seguidores deu um salto enorme. Eu ainda não atingi a meta que eu espero, então se você que assiste esse vídeo agora, pessoa de bom coração, e que quer que o canal cresça ainda mais e ainda não me segue lá no Instagram, por favor clique no link que está na descrição do vídeo e me siga. Mesmo que você não assim use o Instagram, se você tem conta, me segue, é uma estratégia que vai ajudar o canal a crescer e você é o único que pode me ajudar com isso. E outra coisa, eu fiz um trabalho com os alunos de Publicidade e Propaganda da Universidade de Mogi das Cruzes, a UMC, no ano passado, e agora que eles estão se formando eu vou falar um pouquinho desse projetinho que eu fiz com ele. Foi um projeto bem legal, que o Nerd Rabjanto participou e que eu curti bastante, então dá uma olhada. Oi, eu sou o Rodolfo Castrezana, também conhecido como a Uned Rapugento. Estou aqui com os alunos da Universidade de Mogi das Cruzes, da Agência Experimental de Boas, do curso de Publicidade e Propaganda. Eles fizeram um projeto de atendimento para a Uned várias agências experimentais, e eles são os grandes ganhadores dessa brincadeira. Como que é o nome de vocês? Bom, o meu é AGE... Jean, Bom, eu sou o João. E o que, é que vocês acharam disso tudo? É, a gente participou aí desse trabalho da matéria de atendimento sobre a orientação do professor Claudio Ferraraz aqui na Universidade de Monte das Cruzes e tivemos uma experiência muito bacana de sair da, da teoria para ir para a prática, primeira vez que a gente atendeu um cliente real e foi algo assim, um desafio para nós, mas que deu muito certo, foi muito legal, uma experiência muito bacana. Bom, é, eu queria agradecer você, Rodolfo o professor Claudio Ferraraz também pela orientação nesse trabalho, eu acredito que é importante importante esse sair do teórico e ir para a prática mesmo de ir. o relacionamento com o cliente. Você construir um relacionamento com o cliente para desenvolver um plano de comunicação eficiente, buscando as informações, as características e também acredito que nessa plataforma do YouTube ela vem crescendo bastante no mercado de comunicação e é uma experiência bacana você poder levar o portfólio a criação com um cliente real. E foi legal trabalhar com, com, com esses caras, com, a, com todas as agências. Na verdade foi legal que for, passaram várias ideias, mas as ideias dele foram bem interessantes. Eu vou aplicar no Nerd Rabugento muito em breve. A gente precisa sentar e conversar direitinho como é que eu vou fazer isso. É. Mas foi uma experiência bem legal trabalhar com os alunos. Tá, aí então, já que o canal é do Nerd Rabugento, eu quero que vocês dois me indiquem uma série boa que vocês assistem, que vocês gostem, não precisa necessariamente ser boa, que vocês gostem. É, pra ser boa pra agradar é, já é o outro problema é meio difícil. Bom, uma série que eu tô acompanhando e que eu tô gostando bastante é realmente I Mother. Eu acho que é ainda a melhor série, ainda é Breaking Bad, mas eu tô acompanhando Desventuras em série e eu tô gostando bastante. Apenas. Vocês já assistiram Mad Men? Já hum. começamos, é muito longo ainda. É né? muito é, longo, não, ver, ah, não assim. reclamo. Mad Men mas... é legal. E aí, pra encerrar isso aqui, tem alguma coisa mais que vocês queiram falar pra esse público gigantesco da internet que tá assistindo. Bom, para encerrar aí esse público, se tiver algum dono de agência que queira contratar aí dois formandos em breve, estamos disponível no mercado. Bom, você que é dono de agência, <risos> é só entrar em contato com o Rodolfo que nós estamos abertos ao mercado de trabalho. <risos> isso, então agora não se esqueça de assistir aos outros vídeos do canal, de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e de pensar se vale a pena se transformar no Apoiador do Nerd Rabugento. Ó, tem um passarinho cantando. Ó.